Se você é pré-candidato e ainda não providenciou a transferência do seu título de eleitor para a cidade na qual pretende concorrer, deverá fazê-lo o quanto antes. Os cartórios estão fechados, mas o prazo está mantido. É o dia 4 do 4. Então, para isso, é importante que você entre no site do seu tribunal, do tribunal do seu estado e verifique qual é a forma adotada de comunicação daquele órgão com o seu eleitorado. Se for por e-mail, envie digitalizados cópias de CPF, RG, comprovante de endereço, do seu título eleitoral e se tiver havido alguma modificação do seu nome, envie também o documento base dessa alteração. É importante que você esteja em dia com este prazo para não comprometer o registro da sua candidatura. Um abraço e até o próximo áudio ou vídeo.